Olá, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao ADEC News. Aqui você irá acompanhar um giro de notícias das igrejas Assembleia de Deus Caratinga, que hoje está espalhada por diversas cidades, dentro e fora de nosso estado. A ADEC Vatipó promoveu nesse último final de semana, dias 27 e 28 de agosto, o aniversário do Sul de oração Livre dos Vales, dois dias de muito mover de Deus, onde tivemos um batismo com o Espírito Santo e sete vidas se renderam a Cristo. O mês de agosto foi marcado por diversas programações voltadas para a nossa juventude. No sábado, dia 6 de agosto, a juventude UPF da ADEC Dom Cabate promoveu o um Novozão, uma noite marcada pelo Mover de Deus. Sem dúvidas foi um tempo especial de adoração, aprendizado, fortalecimento e comunhão. Baseado no tema Sou Filho, a juventude Shalom da ADEC São Cândido promoveu entre os dias 4 e 7 de agosto seu tradicional congresso de jovens. Durante os quatro dias de festividade, contou com a participação de diversos convidados que ministraram corações dos presentes. A programação também incluiu palestras para a juventude, além de passeadas pelas ruas da cidade. O Senhor manifestou sua presença de forma sobrenatural através de mover espiritual. E o resultado? Cinco vidas se renderam ao altar e ainda duas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso! Também, nos dias 12 e 13 deste mês de agosto, a Juventude de Alcance da ADEC Corre dos Cruz promoveu a conferência COIUNIA, louvor, adoração e mover do Espírito Santo marcaram as duas noites deste evento, onde nossa juventude esteve reunida celebrando a Deus. E fechando essa agenda de programações que aconteceram durante o mês de agosto em nossas ADECs, o Ministério Teos e toda a ADEC Vaja Alegre viveram dias de derramamento da presença de Deus. Durante a realização do Congresso Esperto, que aconteceu entre os dias 18 e 21 desse mês de agosto. Nesses quatro dias de evento, nove vidas aceitaram Jesus Cristo. Como é precioso ver a juventude ser impactada por essa atmosfera sobrenatural de adoração. Ufa! Haja fôlego para acompanhar nossa juventude. Que Deus continue nos fortalecendo cada vez mais, mantendo aceso em nossos corações essa chama, para que a cada dia a mais possamos resgatar vidas para o reino de Deus. Em sessão ordinária e com plenário repleto, a Câmara Municipal de Caratinga, no dia 22 deste mês, prestou uma homenagem à nossa Igreja, a Assembleia de Deus Caratinga, por seu aniversário em 85 anos. E devido a compromissos eclesiásticos assumidos anteriormente, nosso pastor-presidente Eliseu Elias Ferreira Coelho foi representado pelo pastor Wellington Silveira, segundo vice-presidente, que, transmitindo uma importante mensagem de nosso pastor-presidente, evidenciou que a Igreja Assembleia de Deus Caratinga já se tornou um símbolo religioso de grande importância, não apenas para a nossa cidade, mas também para nosso Estado de Minas Gerais e, por que não dizer, para todo o nosso país. Já é hora de nossos representantes, eleitos pelo povo do qual fazemos parte, não apenas homenagear, mas também reconhecer que a nossa igreja, bem como todas as demais igrejas deste país, tem sido instituições fundamentais e parceiras para um Brasil ainda melhor. O Estado brasileiro tem de mudar seus conceitos e preconceitos para com a igreja. Tratá-la de forma diferente, porque ela é hoje o agente mais importante da sociedade um agente moderador e um agente transformador em todos os sentidos. Agora pegue sua agenda, abra seu bloco de notas, porque para encerrar essa edição do ADEC News, nós teremos um anúncio importantíssimo do nosso pastor-presidente, Eliseu Coelho. Em 2 Crônicas capítulo de número 7, versículo de número 14, diz...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 Quer ficar por dentro de todas as informações e novidades de nossa igreja? É muito simples! Siga nossas redes oficiais, Youtube, Instagram e Facebook. Assim você vai poder acompanhar de perto tudo que Deus tem feito por nós e através de nós. Deus te abençoe. Ah, não se esqueça, você também faz parte dessa história.